Será que tá saindo som, cara? Tá tudo funcionando? Ah, vamos testar, cara? Porque tá meio estranho aqui as coisas, hein? Tá achando meio estranho, cara. teste, um, dois, testando, dois, três. Teste, dois, três. Tá alto pra caramba o som do game. Dá uma baixadinha. Um. Vamos ver agora. Testando. Um, dois Acho que agora tá bom, hein Vamos lá vamos, vamos pro game cara tá tudo tudo meio conturbado aqui. Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado, voltamos com as lives estávamos, nós estávamos com, com um problema aqui técnicos no qual eu tive que refazer aqui toda a configuração aqui do canal é, do quarto também aqui do, do game room eu tive um problema aí com a energia elétrica então fiquei essa semana inteira sem fazer live mas estamos voltando com a nossa programação diária semanal ok e se você não me conhece seja muito bem-vindo meu nome é o Anderson você está no canal Pixel Quebrado Uh, estou também nas redes sociais É só procurar por Pixel Quebrado Que você me acha no Instagram, no Twitter No Facebook uh, Todos os lugares Você pode me procurar Se quiser bater um papo, trocar uma ideia de games Fique à vontade, estou aqui para lhe ajudar Se precisar de alguma dúvida uh, Tô falando, cara Deixa eu ver Ah, tá, tô falando Tá meio sem som aqui o negócio, cara mas vamos, vamos, vamos, vamos que dá pra jogar, tá bom? E continuando com a nossa Outriders, estamos na campanha, estamos no capítulo 12. Vamos ver se a gente consegue terminar esse game, cara. Porque esse game não acaba mais, cara. E é um game bem divertido, legal. Se você gosta de jogar games em terceira pessoa, de aventura, de meio FPS em terceira pessoa, indico esse game, tá bom? Vamos lá? É, continuar. Espero. Espero que ele não desica porque eu estava jogando offline outra campanha. Tomara que ele não sobreponha, cara. Senão ferrou. Aí lascou o negócio, né? Aí não pode, né? vendo não pode. esperar né, sempre, é né? tudo online o game a, a, a parte chata do game é que ele é inteiro online, cara você não consegue jogar ele offline então essa é, é a parte chata enquanto isso a gente vai funcionando nas redes sociais para ver se tem alguém aqui conversando comigo, não tem ninguém tá bomba, tá, está bombando rede social, não tem, tem ninguém, cara ah, tudo bem, né, quem sabe um dia eu eu sou apadrinhado aí por alguém que queira fazer uma um grande ajuda, uma grande alma. Coração bondoso, Se Deus tocar no seu coração. Compartilhe com seu amiguinho. Divulgue o canal, isso ajuda bastante. Vamos lá. Abra caminho até a Torre Solar. Cara, deixa mas, eu colocar mas, o. Toma cuidado. A coisa tá feia. Vou ver o que posso fazer. Mas gira ainda tem uns 30 anos de perguntas para fazer. Bom. Então, se sobreviver depois, vem me perguntar. Deixa eu fazer uma sobreviver. coisa aqui porque o áudio tá muito ruim. Então vem aqui. Aumentando o volume do headset. Isso. Eita, pega. Vou para onde? Oh, tá só no modo cooperativo. Não, não quero isso, não. Saiu pra linha da frente. Todos os jogadores precisam chegar a um acordo antes de seguir. Tá bom. Cara, pelo amor de Deus, mano. Ele não tá... Ele não tá... Ele não sobrepôs, não, né? Se sobrepôs, ferrou. Acho que não. Eu tô com... Nossa, deu vou ter um treco aqui, cara. Mas eu acho que não. Bora. Bora lá. O que é isso aqui? Bom, isso vai ser interessante. Não. Ok, chefe. Tá vendo uma torre grande? Era lá que você. Caraca, mano. A velha torre solar. Mas não vai ser fácil chegar lá, tá tudo calmo. É, eu percebi. Não se preocupe, vou abrindo o caminho. Cara, eu já não estava aqui, mano. Eita. Caraca, que susto, mano. Nossa, cara. Explodiu o cara. Eu nunca tinha visto isso. sozinha é embaçado aqui, mano. Um amiguinho aqui ia ser bem melhor, hein? Ai, caramba. Tem aqui. Tô vendo que você manda. Toma, vacilão. Ah, filhão, não vem não. Pronto, aí, ó. Opa. Não, chega, deixa quieto. Vambora. Bora. Mano, não tem... Preciso de alguma munição aqui, né? Talvez a gente acha alguma coisa aqui. E o pipoco comendo solto lá. Não tem nada de munição, cara. É, não tem mesmo não. Bora. Olha esse maluquete aqui, ó. Cara, deixa eu tirar o fone aqui, mano. Pera aí. Assim, fica bem melhor. Não tô usando ele. Pronto, agora, agora sim Olha esse malucão aqui, mano Tá meio walking dead aqui, hein Vou catar aqui o minério que não vai, né? Ah! Não, filho, não é pra viajar não, meu truta. É pra marcar o lugar. Elimine o alvo. Tô vendo que eu vou me lascar aqui, hein? Ih, mano. Tem um malucão ali, hein? Malucão. Eu não vou mexer, não, cara. Vou ficar aqui. Abaixa, filho. Eita, cara, tá em caraca, mano. Tá embaçado aqui Ele dá uns pau, cara Mano, tem uma par de maluquete, cara Caramba Caraca, que frenético o negócio. Vamos catar um maluquete aqui, ó. Mano, frenético. É isso aí. Não dá boi não. Não dá boi não, velho. Pilantrão. O que é isso aqui? Ô oh, louco, vamos equipar. Ó, oh, o malucão tá. Se tá forte tá bom aqui, hein. É bom seria se tivesse munição. Vamos dar uma procurada. Sempre dá aquela vasculhar. Aqui embaixo não tem nada? Não tem nada. Aqui dentro vi um bagulho brilhando. Opa, não vai? Ah, tá Vixe, tá com cara de... Mano, eu já tava nesse lugar Mano, pera aí, tem coisa errada. Não é possível. E aí, Farley? Quanto tempo, Farley? Você tá bem? Não fala mais com os amigos. Te mandei uma mensagem aí, Farley. No. No. No Discord. Não me lembro disso, cenas fortes. Olha o pé do cara flutuando aqui, ó. Que você usou Farley né? foi efeito lá, eu não manjo aí você perguntou demais <risos> Só que agora, você, agora você tem que você, você tem que fazer um vídeo tem que mandar um vídeo pra mim agora hein? olha a besteira que eu fiz Sai, filho. Mano, eu preciso de munição. Esse lugar me faz lembrar daquela missão em Damasco. Quando resgatamos aqueles diplomatas. Quando eu te salvei daquela turba com facões. <risos> é mais tipo aquela vez que eu te salvei daquele pessoal que invadiu. Deixa eu baixar um pouco o volume do cara, tá muito alto. Por um motivo. Mas esse lugar de merda. Tu viu o Cry 5? Vi, Farley. Seis, então, né? Está falando, você tá falando, né? Agora. Eu vi o vídeo ontem. Parece que, uma boa hora que jogo você. muito louco, né, meu? Eu não joguei nenhum deles. Vixe. Parece os caras do Mad Max, esses caras aqui, mano. Tá muito... É, tá da hora mesmo, viu? Se você quiser me presentear com ele, eu te agradeço. Fica à vontade, viu? Aquela parceria de sempre. De novo? Ai, fiz besteira, droga. Esse efeito é da hora, né? Os caras entram no... Nossa, tem uma par de cara. Pegou fogo ali, tontão. Aqui, ó. O outro tendo ataque epilético aqui, ó. Ali, ó. Só, só a parte de cima do, do boneco. que é? Honraria concluída, grau 1. Um. Eu tinha ter pedido para mulher, pra namorada. Ih, isso aí esquece. Esquece aí, Fardo. Olha isso aqui, mano. Tanto de cadáver aqui. Tá pior que o Walking Dead mesmo, cara. Os lá. Olha. O que, que ele pegou aqui? Jacob, estou vendo muita gente morta. Parece que foram tostados. Merda. Toma cuidado. Puxa. Mano, eu não já não vim aqui, cara. Tinha certeza que eu já vim aqui Mano, será que eu substituí o jogo? Meu Deus do céu, cara Eu tô faz um mês jogando isso aqui Não é possível aqui em frente é o divergente da torre Não, cara, tá de brincadeira, eu já fiz isso, meu, não acredito, cara, cadê os bagulho que eu joguei, cara, esse divergente, eu não te falei, é uma aberração elétrica bizarra, quer dizer que ele acende lâmpadas? Não, ele frita tudo no raio de um quilômetro, olha, eu sei que você sabe se cuidar, mas esse filho da puta está em Agora eu também estou Nossa, cara Não é possível Farley do céu Cara, faz tempo que eu tô jogando isso, mano Não tem sentido ele ter substituído Mano Não, nem eu. Não, na verdade, eu não fiz nada. Eu liguei o jogo pra testar, porque o Xbox queimou a fonte. Liguei o jogo de game pra testar. Esse cara é embaçado, mano. Qual filho? kind of Filho da mãe. Ai, caramba. Nossa, machuca demais isso aqui, hein? Ah Ai, caramba, tomei choque. Cê é louco, o preju foi grande. Me ferrei, farhei é muito. Pode não, desgraçado. Matei. Aí. Bom. Não acredito, cara. Não, pode parando. Seis... Então, Outrider, agora já matou alguém. Nós divergentes não morremos fácil, não é? Sete. Venha. Precisamos conversar.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 O seu destino é ser guia. Achar uma saída para essa matança, Outroider. Cara, você tá louco, mano? Fazer tudo de novo isso. é um... Vou levar um mês, mano. Olha, capítulo 12. São 12 capítulos. 24 capítulos para chegar. Meu Deus! Não acredito, não. Vou ter que dar um jeito. vou oh, falei, você também. Isso também não me ajudou a falar. Sua nota de suprimentos está aberta. Estou indo para casa. Não acredito. Pode parar, Joga no final porque é muita cara, muita coisa, meu Deus, é muita coisa mesmo. Deixa eu ver quem que tá aqui. Não, eu vou até sair, cara. Nossa, tá maluco. Selecionar a história. Vamos ver. Ah, aqui É aqui, ó Os outros estão bloqueados É, mas não vai? Você descobriu Tá bom, como é que vai? É aqui que eu tô, mano Mano Confirmar momento da história, só o momento. Não, pera aí, não. Bom, acho que é isso aqui, cara. Procure pistas com os humanos, fale com o Xana para continuar. Acho que é isso aqui mesmo, porque tá bloqueado para frente. Então vamos lá. Opa. O que aconteceu aí? Vamos ver se ele vai Confusão, né? Caramba, cara Acho que foi, hein? Fala, Diegão, tudo bem? Fala, Rubão, obrigado pelo like Na verdade já tá na Mano, já é 10 horas E aí, Diegão, tudo bom? É, agora eu tô no lugar certo porque Começou a dar um trimilho, Começou a escurecer, escurecer o lado esquerdo aqui, cara Vamos ver se vai carregar o trem Tá meio baixo meu microfone, né? É, o que, que é pra fazer aqui? entre no cano e investiga. Acho que é isso aqui mesmo, hein? Acho que agora chegamos no... Acho que... É, eu já fiz isso aqui também. Não, não fiz não. Não lembro. Mano, esse carregamento dessa arma aqui me irrita, hein? Meu ruim de tiro aqui, hein? Caramba, não acaba mais, mano. Nossa, tô gastando munição pra caramba, hein Caramba, eu nunca vi esse, esse, esse bagulho aí, mano. Que isso? Eu só joguei, tô jogando uma hora de missão já refeita. Missão que eu já fiz Olá Isso aí deu uma, um upgrade aí na calça do maluquete Um lugar muito louco, né? Olha. Eu acho que eu já vim aqui também, cara. Não tenho plena certeza, mas eu acho que já. É, pelo outro lado mesmo. É, eu já vim aqui. Não vou fazer isso aqui, não. Tem uns caras diferentes né Nossa, o cara não morreu Eita Olha isso aqui, cara O que é isso? Nossa Você é louco, mano. Morri. Isso é louco, muito louco agora, hein? Curti, hein? A missão é a missão é essa aqui, Farley. Essa é a missão. Cara, é o seguinte, ó. Deixa eu ver, ó. Agora eu entendi. É o seguinte, eu tava jogando offline nesse final de semana. E aí eu comecei uma nova campanha. Não fui eu, né? Foi a minha filha. E aí eu não me atentei e substituí o save. Só que dá pra escolher. É, é, é, como é que fala? É por. É por usuário o negócio, né? Então. Então agora eu entendi. Ah, na verdade, assim. Eu tenho que tentar descobrir, porque é o seguinte, ó O planeta, pelo que dá pra entender chegou, chegou gente antes Antes desses caras aqui e mano, morreu todo mundo, cara Todo mundo morreu E esse povo aqui, ó, que ele tá enfrentando agora É desconhecido Ele também não conhece, ele nem sabia que existia Então ele tá buscando o sinal do satélite Pra, pra tentar entender A anomalia que, que tá matando Todo mundo no planeta É... E é isso, entendeu? Ele tá nessa missão aí Só que então, ele tá descobrindo esse povo aqui Que ele não conhecia E agora é meio que surpresa Só que eu vou deixar isso pra amanhã Porque cara, olha que coração, cara eu Joguei demais uma missão que eu já tinha feito Velho do céu Bom, mas amanhã estaremos de volta Ok? Agora tudo normalizado Tudo funcionando certinho Amanhã vai tá, vai tá tudo certo ah, Bom, turma Vou ficando por aqui, espero que todos vocês tenham curtido Amanhã continuaremos A partir dessa missão aqui Que agora estou jogando uma missão correta Então amanhã a gente descobre mais coisas Nesse game aqui, que o game tá legal Bom, Farley, muito obrigado pela presença Valeu, Diego, também Pela, pela presença Amanhã estamos de volta Mesmo canal, mesmo horário Forte abraço, bom descanso Para todos vocês, valeu e fui Valeu, gente, obrigado Farley, manda o um vídeo lá, hein